Então, se você clicou nesse vídeo, é porque você ainda tem o mesmo problema que eu tinha até um ano atrás. Esse problema de gozar rápido e não satisfazer a sua parceira no ato sexual. Eu sei o quanto isso é frustrante. Olha só, é muito importante você me ouvir até o final desse vídeo. Porque eu resolvi totalmente esse problema de gozar rápido e ser um fracassado na cama com a minha parceira. Mas, até isso acontecer, eu realmente caí muitos golpes, viu? E esses golpes têm nome. E se chama informações erradas passadas por pessoas que não são especialistas no assunto. E foi aí que eu me permiti procurar um especialista e resolver de vez o meu problema de ejaculação precoce. Se faz sentido para você, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Luiz Henrique e nesse vídeo eu vou te passar realmente o que você tem que fazer para que você possa acabar de vez com o problema da ejaculação precoce. Se possível, já deixa o teu like, se inscreve no canal, eu sei que não vai custar nada pra você, mas para mim é muito importante, porque esse simples ato seu vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é bastante relevante e muitas pessoas estão gostando, ok? Como eu te falei há um ano atrás, eu não tinha essa alegria toda, eu era uma pessoa fracassada no ato sexual, por quê? Porque eu gozava rápido, horrível, frustrante, envergonhoso, não, não só pra mim, mas especialmente até pra mulher, porque ela não aguentava mais viver nessa vida. Porque dos meus 15 anos até os meus 38 anos, foi uma experiência só de fracasso no ato sexual. Por quê? Porque eu gozava rápido. E foi passando o tempo, foi passando o tempo, dentro desse período eu perdi cinco relacionamentos sérios. Que pessoas que nós juntos pudéssemos ter grandes futuros, mas como eu não me permitia compreender que eu tinha um problema de ejaculação precoce e isso tinha cura e tinha que ser resolvido, eu ficava me procrastinando, sério. Dizia que ia buscar informações e não buscava. Recebia informações de pessoas que não eram especialistas e só me dava mal. E foi aí que, nesse um ano atrás... A minha parceira atual me chamou para conversar, que ela já estava convivendo comigo há quatro anos. E era só quatro anos de fracasso, quatro anos de um homem que não era capaz de satisfazer ela por completo. Porque gozava rápido. E foi aí que ela bateu o martelo final e disse, ou você vai em busca de resolver esse problema, ou então nós vamos ter que se separar. E foi aí que eu me permiti. Fui até um especialista, um médico na área da saúde do homem, a qual ele... Conversou comigo, me falou muitas coisas, mas uma coisa que eu vou passar para você e vai fazer total sentido é quando ele me disse que existia uma alimentação a qual eu pudesse colocar no meu cardápio diário e ele ia ser um tratamento, ia resolver o meu problema de ejaculação precoce. E esse alimento se chama maca peruana. Eu não sei se você já ouviu falar da maca peruana. A maca peruana é um tubérculo que é como se fosse uma batata que dá nos Andes do Peru e é muito difícil encontrar no Brasil. Mas se na sua cidade tem essas casas medicinais, é possível você encontrar. Mas muito cuidado com os produtos pirateados, né? Que a gente sabe que aqui no nosso país tem muita falsificação. E foi aí que eu fui buscar é, incluir a maca peruana, que é o pó, na minha alimentação, onde eu poderia colocar junto com a minha comida ou no suco. Só que... Como foi uma dificuldade muito grande para mim encontrar na minha cidade, que mal tem essas casas medicinais, eu fui em busca do médico e perguntei se ele conhecia alguma empresa a qual ela já fabricasse a maca peruana em pó em cápsula, que era melhor de ingerir, né? E foi aí que ele me passou um link de uma empresa a qual ela fornece a maca peruana já na dose certa, e se você é aquela pessoa que realmente quer começar o seu tratamento e daqui a 20 dias já resolver esse problema de vez, eu vou te indicar aqui ó, a empresa a qual eu compro a minha maca peruana. E se você quiser fazer o pedido dela, você será muito bem-vindo aonde as pessoas irão lhe atender bem, porque uma indicação dessa é, tem grande valor né, para o homem que quer ter sucesso e se tornar o um homem a qual a mulher diz, você é o cara. Se faz sentido para você, seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Um forte abraço e até o próximo vídeo.